E pedindo a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Passamos ao expediente. Ata da 14 quarta sessão ordinária em discussão. Em votação, quem estiver de acordo permaneça como está, quem for ao contrário que se levante. Ata da 14 quarta sessão ordinária aprovada. Solicito do senhor secretário a leitura das correspondências recebidas. Ofício número 064, barra 2021, Procuradora Jurídica do nosso município. Vimos por intermédio deste a presença de Vossa Excelência em atendimento ao disposto no artigo 7 da Lei Municipal número 2432, barra 2018. O Poder Executivo Municipal também remeterá à Câmara Municipal de Vereadores mensalmente, até o quinto dia útil do mês subsequente, cópia de todos os decretos emitidos do mês cabendo ao Poder Legislativo apresentá-los sucintamente em sessão do Poder Legislativo, além de fornecer cópia aos interessados, encaminhar em mídia digital anexa, CD, os decretos municipais expedidos pelo Poder Executivo no mês de abril de 2021, sendo que o estima para o momento colocamos à disposição para posteriores esclarecimentos e reiteramos pro protesto de elevado apreço e distinta consideração. Kleber Zinim, Procurador do Município. Ofício número 007 barra 2021, a Câmara Municipal de Alto Floresta, ao cumprimentá-los cordialmente, vimos pelo presente encaminhar a vossa senhoria o balancete referente ao mês de março de 2021, esperando estar cumprindo com esta Casa de Leis e atendendo a Lei Complementar 101 barra 2000 sobre a transparência de gestão fiscal, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimento. Cordialmente, Ademir Caione, contador municipal. solicito do senhor secretário a leitura das correspondências recebidas. Solicito do senhor secretário a leitura das matérias em apresentação. Indicação número 2, 209, 2021, autoria vereadora Marli Teixeira, a vereadora indica a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, a reforma da ponte localizada na comunidade Estrela da Manhã. Indicação número 210, barra 2021, autoria, vereador Francisco Ailton dos Santos. O vereador indica à Secretaria Municipal de Infraestrutura a necessidade de realizar a substituição por LED do sistema Iluminação Pública e a substituição dos postes de luz ao entorno do Parque Zobotânico Leopoldo Linhares Fernandes, na Avenida Ayrton Senna, Rua Emma Baldúcio Fernandes, perimetral Rogério Silva e Rua Papa João Paulo II, no setor Norte 1, bairro Bom Jesus. Indicação número 211, barra 2021, autoria vereador Claudinei de Souza Jesus. O vereador indica ao prefeito municipal e à Secretaria de Saúde, conforme a inclusão de gestantes proprietárias, mulheres em período pós-parto e pessoas com deficiências permanentes na campanha nacional da vacinação contra o Covid-19, que seja feita a imunização dessas pessoas, uma vez que o Estado de Mato Grosso já recebeu um lote de vacinas na data de 3 de 5 de 2021 para atender estes grupos específicos. Indicação número 212, 2021, autoria vereador Marcos Roberto Menin e Francisco Ailton dos Santos. O vereador que essa subscreve indica ao prefeito municipal, Valdemar Gamba, a possibilidade de tratamento antipó-tap nas vias do cemitério municipal. Indicação número 213, barra 2021, autoria, derci Paulo Trevisan, Pitoco. O vereador indica à Secretaria de Infraestrutura, com cópia para o diretor da cidade, a necessidade de efetuar licitação para aquisição ou contratação de empresas para fornecimento de caminhão com equipamentos combinado a hidrojateamento e sucessão para os serviços de desobstrução e limpeza da rede de águas pluviais do município de Alta Floresta. Indicação número 214, barra 2021, o vereador... Autoria, vereador Douglas Teixeira. O vereador indica à Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Trânsito a necessidade de serviços de manutenção e pintura do Redutor de Velocidade Quebra-Molas em frente à Agrobágio, na MT-208. Indicação número 215, barra 2021. Autoria, vereador Claudinei de Souza Jesus. O vereador indica... Ao secretário de Infraestrutura Municipal, a necessidade de recuperação das estradas do loteamento Chacra Santa Rosa. Projeto de lei número 006, 2021, súmula: Cria o diploma aluno nota 10 para estudantes do ensino fundamental e médio das redes de ensino estadual e municipal do município de Alta Floresta e das Outras Providências. Autoria: vereador Douglas Pereira Teixeira. Projeto de Lei nº 007/2021, súmula institui o Programa Educação no Trânsito nas escolas da rede municipal de ensino de município de Alta Floresta, da rede de ensino do município de Alta Floresta e das outras providências. Autoria vereador Douglas Teixeira. Projeto de Lei nº 008/2021. Institui o programa incentivo incentiva a implantação de hortas comunitárias e compostagens no município de Alta Floresta e das outras providências. Autoria, vereador Douglas Teixeira. Projeto de Lei número 009, 2021, súmula. Dispõe sobre a criação e implantação de serviço de atenção domiciliar, melhor em casa, equipe multiprofissional de atenção domiciliar, EMADE, e equipe multiprofissional de apoio EMAP no município de Alta Floresta e das outras providências, autoria vereador Douglas Teixeira. Projeto de resolução número 002 barra 2021, institui o gabinete itinerante ou de representação nos bairros do município de Alta Floresta e das outras providências, autoria vereador Douglas Teixeira. Passa a palavra ao nosso presidente. As matérias ora apresentadas serão encaminhadas conforme disposição regimental. Passamos ao uso da tribuna. Comunico aos senhores vereadores que o tempo destinado a cada um será de sete minutos. Lembrando, seis minutos eu bato a sineta. Restando apenas um minuto para é, a, o tempo do discurso. Ok? Pela ordem de inscrição, vereador Arnaldo. Bom dia a todos. É Agradecer a presença do nosso amigo Bará. Secretário de Esporte, o Ney, sempre presente trabalhando juntos. O... Bom dia a todos. É, primeiramente, presidente, é, sempre a base do prefeito sempre foi trabalhado juntos com os secretários, junto com os, os responsáveis dos setores. Só que semana passada eu precisei de algumas explicações a respeito do posto de saúde do Boa Nova. E a engenheira Kate, responsável lá do setor, mas quem acompanha a obra é a arquiteta Latéia. É, a prefeitura, conforme vai construindo as obras, tem um tal da medição. A prefeitura repassar o, a verba, o dinheiro que, que já foi feito. E lá, conversando com os pedreiros lá, os pedreiros, combinado deles é quinzenal com a empreiteira. A prefeitura não tem nada a ver com isso, o pagamento. Mas só que a prefeitura tem a ver com o pagamento após feita a medição. E estava atrasado essa essa visita. Eu perguntando para essa engenheira, Kate, como é que estava a visita dessa medição, se a arquiteta Latéia estava acompanhando essa obra, essa menina, essa engenheira, um pouco de arrogância, um pouco de... Simplesmente falou para fazer uma... Requerimento, explicações, é, casos assim que cinco minutos de conversa resolveria ali, tirava nossas dúvidas, é, coisas fáceis de ser resolvido. Então eu espero, Claudinei, vereador da, da representante do prefeito, dá uma conversada a mais com as pessoas responsáveis dos setores para que respeite mais os vereadores, que nós estamos ali para representar o povo. O povo ali cobra de nós vereadores. Para nós não acontecer, tipo, a creche da Irmã que está paralisada as obras lá. A creche lá da Cidade Bela, estrutura belíssima, caríssima, mais de 2 milhões. É muito dinheiro público nosso, do povo que paga os seus impostos. Uma estrutura daquela está paralisada. Então, foi falta de nós, vereadores, ficar presentes nessas, nessas obras. Não sei do passado, só que do presente, as obras que eu estiver, eu vou estar acompanhando. Goste ou não goste, secretário ou responsável do setor, mas eu tenho que prestar serviço, prestar contas, é o povo que votou em mim, não foi a, a esses pessoas responsáveis. E também dar um aviso para o pessoal da Moradores, da Ouro Verde, que estamos aguardando a licitação dos materiais de construção para a reforma lá do, do posto de saúde. Presidente, É de nossa iniciativa e após serem protocolados serão lidos no plenário e depois distribuídos às comissões. Espero ter o apoio dos nobres edis vereadores, principalmente nas sugestões, emendas para enriquecer ainda mais os projetos em benefício de nossa população. Os pilares também do objetivo, senhor presidente, de nossos projetos estão sentimentados a área da educação saúde, agricultura e nas mais diversas áreas do nosso município, dos departamentos, usando também como instrumento de potencialização o conhecimento que nós adquirimos ao longo desses anos, né, trabalhando como servidor público na rede do, é, da Secretaria de Saúde do nosso município. Senhor presidente, legislando, criando leis, os projetos que nós queremos é para trazer melhorias ao nosso município e principalmente para representar os anseios dos nossos cidadãos, Alta Florestense, comprometido com os ideais de justiça e também do desenvolvimento humano e social. A nossa atuação aqui nesta casa sempre será marcada pelo absoluto respeito aos nobres edis, à legalidade e à igualdade dos nossos cidadãos, que necessita dos serviços públicos. Por isso, tenho me dedicado, senhor presidente, aos estudos e principalmente à criação de novas leis e projetos para garantir e assegurar o direito dos nossos cidadãos, porque são através desses projetos e dessas leis que os nossos cidadãos têm os nossos direitos assegurados. Para tanto, me apresento sempre para o debate tão respeitoso como o plural nessa casa, trazendo Maiores esclarecimentos, se assim os vereadores acharem por bem. E gostaria de encerrar a minha fala também, dando uma informação. Essa semana vai ser entregue os kits alimentares, ali pela Secretaria de Educação. É, parabenizar a secretária Neinha, na sua pasta, que tem desempenhado o seu é, trabalho. E a gente sempre tem conversado, sempre tem levado as demandas, as reivindicações. Ela sempre tem nos atendido muito bem. Também dizer que vai ser quinta-feira agora entregue lá na comunidade Orlando, Pista do Cabeça. Nós temos aqui o vereador Nal que representa a nossa é, querida rural. E vai ser entregue os kits ali. Então, é, o prefeito Chico Gamba tem trabalhado juntamente com os secretários e quero agradecer o prefeito Chico Gamba também, que está desempenhando um trabalho ali na prefeitura, voltado juntamente com os nobres edis aqui dessa casa. Tá? Que Deus abençoe a todos e encerra a minha fala... Deixando aqui um abraço aos nossos amigos e que Deus abençoe a todos. Na sequência, vereador Bernardo. Senhor presidente, companheiros vereadores, compõem a mesa diretora, companheiros vereadores, compõem o plenário, vereadora Ilmar Lee e vereadora Leonice, funcionário dessa casa, público presente, a qual quero cumprimentar na pessoa do secretário Ney, Seja bem-vindo a essa casa, né As portas estão abertas. Sei da sua vontade de fazer o trabalho acontecer, mas essa pandemia aí, infelizmente, não está deixando você fazer seu trabalho da forma que precisa. Agradecer a Demir, seja bem-vindo mais uma vez, doutor Kreber, todos que nos honram com sua presença, as meninas aí, na pessoa da Rayane, sempre nos auxiliando e fazendo o trabalho. Senhor presidente, falar de um trabalho lindo que a Secretaria de Assistência Social fez, que foi a entrega do cartão C lá no Jardim das Flores, na Escola Jardim das Flores, não na Comunidade Jardim das Flores, mas na Escola Jardim das Flores. E a importância desse, da entrega desse cartão, senhor presidente, que muitas famílias precisando o que comer nesse momento tão difícil. E esse auxílio vem numa hora muito importante, que a população mais precisa, grande parte da nossa população. Então, eu quero parabenizar as pessoas envolvidas e parabenizar a Secretaria da forma que foi feita, da organização que teve para que ...concretizasse o sonho daqueles, daquelas famílias que estava ali presente. Depois disso estive conversando com o vereador Zé Esquiva... ...e ele também falando de um trabalho que está sendo feito... ...junto com ele uma outra entidade... ...que também está ajudando a matar a fome das famílias que precisam. Quanta importância, quanto bom vereador... ...e a gente fica feliz por isso. Tenho certeza que todos os vereadores têm sido cobrado ...tanto na questão de cesta básica... Como no auxílio para poder ajudar a pagar um aluguel, e as pessoas estão passando por muita dificuldade. E a gente se solidariza com essas famílias e se colocamos à disposição para o melhor por essas famílias que mais precisam. Quero também parabenizar, senhor presidente, e a investidura aos trabalhos sendo feitos na. Primeira Norte, onde a gente tem cobrado aqui, uma indicação minha junto com o vereador Pitoco, e os trabalhos estão feitos, embora ainda muitos locais ainda não foi colocado o cascalho, mais uma reivindicação da gente e os trabalhos sendo concluídos, segundo o presidente, junto com o secretário de obras, na qual eu agradeço, será feito o cascalhamento mais adiante nesse dia também a gente fez a visita né seu presidente, de uma ponte no uma vicinal, onde está sendo colocada de batistaca um serviço bem feito de muita qualidade, na presença do vereador Ailton do vereador Claudinei, do vereador Tucci, a gente vistoriamos a obra lá, conversamos com os servidores realmente um serviço de, de muito bom de muita qualidade Agradecer também os trabalhos sendo feitos no bairro Jardim Panorama. E está ficando a contento. Alguns locais a gente pediu para que não apasse muito, porque a gente sabe que nesse período agora é período de estiagem. E aí vem aquele, aquela poeira. E as famílias já começaram a cobrar a questão do caminhão-pipa. Então já vem aqui, além de agradecer ao secretário... Roberto Patel, por estar nos atendendo lá no bairro Jardim Panorama, mas eu venho também pedir ao Roberto Patel que acelere com a questão da aquisição dos caminhões pipa para molhar a rua. O povo já está sofrendo, principalmente no lugar onde os maquinários estão trabalhando, e aí fica a minha reivindicação para que essa licitação venha quanto mais rápido possível, senhor presidente, que das outras vezes, das outras vezes vinha essa licitação lá no final, quando já estava começando a chuva. E que esses caminhões possam ir para nossas comunidades atender as famílias que sofrem com a poeira neste momento. É, recebi um ofício do deputado federal Juarez Costa, onde, comunicando nós, vereadores da base do MDB, vereador Claudinei, vereador Minim, vereador Bernardo, referente à visita do governador no município. A expectativa do deputado é muito boa e ele acredita que o governador irá lançar várias obras no nosso município e mostrar para a sociedade tudo aquilo que realmente ela está solicitando. Então, nosso agradecimento ao nosso deputado, e dizer que vamos estar aí de braços abertos, pedindo para a comunidade, receba nossas autoridades bem, é o momento da gente estar junto, para que a gente possa conquistar obras, é, melhoria para a nossa comunidade. Era o que eu tinha, muito obrigado, senhor presidente. Na sequência, vereador Pitoco. Quero agradecer a presença do meu amigo Sidney Oribes, Bará, doutor Kleber e público presente. Senhor presidente, membros da mesa, companheiros vereadores, funcionários da casa, meu amigo secretário Ney, doutor Kleber, Sidney, um abraço a todos. Seu presidente, vou começar falando do secretário, parabenizar o secretário Ney, pelo esforço, pelo seu trabalho que está desenvolvendo à frente de, dessa pasta. Com todas as dificuldades, com a falta de, de material, você está fazendo até por conta lá, deixando tudo limpo, tudo pintado, arrumado, e se Deus quiser, quando sair as licitações para comprar o material, vai melhorar muito mais ainda, né? É, quero dizer para você que estamos juntos né? no seu projeto da iluminação, que nem você falou, né? do vereador Claudinei que está conseguindo, a, a pista de atletismo, né? vai ficar muito bom, né? vai ficar muito bonito, é um, um prazer ver uma pessoa dedicada a que nem... A vossa excelência, tá? Obrigado por tudo, tá? Quero responder aqui hoje uma parte da população. Vou começar pela zona rural, onde várias pessoas reclamam para o vereador. Vereador, vai continuar na mesma? Até para fazer desse jeito não precisa fazer. Eu queria responder às pessoas o seguinte, não é com quatro meses de trabalho que o prefeito vai fazer tudo o que não foi feito em 45 anos, praticamente. Então vamos ter um pouquinho de paciência. Você anda nas ruas da cidade, ah, vereador, aqui tá, a galeria está entupida, quando chove aqui alaga tudo, é isso ou aquilo, a mesma história. Eu moro aqui já desde o primeiro prefeito, já fazem 42 anos, que eu moro aqui e já não foi feito nesse tempo todo, em quatro meses não é possível fazer. Os bairros, os bairros da nossa cidade, que não tem asfalto, para começar foram bairros mal planejados, foram feitos com o intuito de, de repente, ganhar voto, e foi feito sem planejamento. E hoje a população que mora nesse bairro, nesses bairros estão pagando o preço de ter feito é, esses bairros sem o planejamento. E falando com a secretária, está sendo feito um projeto, um levantamento de todo o asfalto a ser feito na cidade. Parece que em torno de 90 quilômetros, uma coisa muito grande. Mas não é em quatro meses, novamente, que um prefeito vai fazer o que não foi feito em todos esses anos. Né? Aí vem a parte da saúde. É, vereador, aqui falta remédio, aqui o posto de saúde está caindo, aqui falta reforma. Tudo bem, essa é um pouquinho pior ainda. Porque na saúde, a gestão passada veio em torno de 20 milhões. Aonde foi gasto, eu não sei. Talvez uma auditoria podia explicar para a gente onde foi feito, é, é, foi gasto esse dinheiro, que deveria ter sido investido pelo menos uma parte na saúde, na reforma da UPA, na Policlínica dos Postos de Saúde. E pedir à população que tenha um pouquinho de paciência, porque com quatro meses de trabalho, eu acho que já foi feito bastante obras, já foi feito reformas, já foi feito muito mais do que muitos anos de outros prefeitos. Vamos dar um tempo ao tempo e com certeza essa administração, junto com o Chico Gamba, vai fazer a melhor administração que a Alta Floresta já teve. Gostaria de agradecer a todos e um bom dia e fique com Deus. Na sequência, vereadora Adelso. Bom dia, senhor presidente Tuti, mesa diretora, demais vereadores, autoridade presente, em especial ao Sidney Uribes da Silva, se não me engano, contador da Prefeitura Municipal de Carlinda, e está nos prestigiando. É, também, é, como parlamentar. Essa manifestação aí, confesso que até a mim não chegou a esse tipo de discussão. Gostaria que depois enviasse ou algum representante fosse conversar no meu gabinete. À disposição de vocês, como todos os 13 vereadores, estão aqui para o diálogo. O que foi de consenso e de decisão a bem e do bem para o bem de todos, todos os vereadores estarão lutando para isso aí. Senhor Presidente, é, eu estive logo na entrada do nosso plenário, é, sendo parabenizado pelo nosso vereador suplente, assumindo o Maninho, e ele usou muito bem, e, em outras palavras, ética e verdade. É o que nós temos que preservar é, com todos e para todos, principalmente a função que estamos aqui, viu Maninho? A nossa razão é o povo, a voz de Deus, a voz do povo, a voz de Deus. E nesse espaço de voz do povo, eu recebi um áudio ontem, viu, senhor presidente? Já de noite, através do vereador de Calinda, Nelo, em que um morador do município aqui já havia entrado em contato com o secretário de obras, segundo ele. O secretário é, foi, tá na administração e já esteve aqui no gabinete, Esteve à minha procura e não me encontrou. Possivelmente houve desencontro na portaria. O vereador Adelso queria dizer a todos, segunda a segunda na Câmara Municipal. O presidente é prova disso. Então eu mando esse recado a esse cidadão que reclamou que houve desencontro com o vereador Adelso, que não deve existir. Vamos fazer uma comunicação melhor com a nossa portaria, é, possivelmente até à tarde que ele deve ter nos procurado que o vereador Adelso sempre é à disposição e a nossa meta é priorizar o direito do cidadão a voz do povo é através dela que a gente representa então eu vou dizer ao, diretamente ao senhor secretário Patel a reclamação dele que é justamente na rua Bahia existe um grande buraco, não deu para determinar nem visitar porque foi antes da noite que recebi esse áudio através de outro município então eu tenho certeza que o Patel, com a competência que tem, estará na Rua Bahia buscando resolver esse problema. E é, eu acredito que é coisa mínima, e, mas está insatisfeito o cidadão, mas ele vai mudar de ideia, com certeza. Vamos mostrar a competência que é a nossa administração e a nossa Secretaria de Infraestrutura. A outra, senhor presidente, é, eu sei muito bem que vossa senhoria sempre está na comunidade, nas vicinais, tá? É, eu gostaria que somássemos força para que não só a Quinto Oeste e outros postos de saúde, é, através do Chico Gamba, buscasse a secretaria que desse melhor atenção aos servidores. Eu dou um exemplo da Quinto Oeste, porque estive lá recentemente mais três vezes e não é de hoje, não é da administração Chico Gamba não, já vem há mais de ano. A geladeira, que é para estar no seu espaço certo, está em, em outro espaço, na sala de atendimento de, de médico, de técnico de enfermagem, e uma parte dessa estrutura sem iluminação há mais de ano. Voz do povo, a voz de Deus, viu, senhor presidente? Vamos levar isso aí, eu tenho certeza que a administração está acompanhando o nosso pronunciamento. Ontem também eu tive uma, é, uma triste né, notícia, atendendo o senhor, que é um preconceito que existe, eu sou servidor, e muitos servidores têm preconceito contra políticos vereadores, deputados, ah, quem que te procurou, ah, quem que te mandou, foi vereador? Nós servidores temos a obrigação de servir o povo. E o senhor me confessou ontem que esteve no Crais, da Cidade Alta, e lá questionou, quem que você é? Foi o vereador Adels que você procurou, porque ele citou meu nome? Ela falou sim, parece que houve uma rejeição no atendimento, não querendo realmente atender ou dar satisfação, quer dizer, o vereador que se vira. Não, pelo amor de Deus, nós somos de paz, nós, vereadores, estamos para justamente somar com eles. Então, eu digo para ele, olha, tenha paciência, ele, ele realmente está ele com toda essa paciência. E outra coisa ainda, ele disse para essa servidora que quando ele conversou, hoje, vereador Adelso, foi ano passado, eu não era vereador. Eu era servidor como ela e busquei fazer o papel do servidor que é servir. Então, tomara que nós, servidores, sejamos realmente servidores, Servir a população do jeito que ela merece. Somos pagos para isso. Bom dia a todos vocês, autoridade presente. Que Deus nos abençoe. Vereador Menin. Bom dia, senhor presidente. Seu nome, cumprimento a mesa diretora, vereadora Ilmar Marli, vereadora Leonice, demais vereadores. Quero aqui cumprimentar, fazem parte do nosso plenário, meu amigo Bará, Sidney Euribes, secretário de esporte, Ney, nosso jurídico, doutor Kleber, Ademir Cordeiro, agradecer a todos do Colégio Fulano da Riva, Professores, colaboradores que estão aqui hoje nesse plenário. Quero agradecer também ao Abraão e toda a imprensa, Lindomar, a imprensa da Câmara, todos os funcionários, assessores e assessoras dos nossos vereadores, a nossa secretaria parlamentar, em nome do Tito, e sua equipe. Senhor presidente, gostaria de começar o meu discurso hoje parabenizando a vereadora Yumarli, que leve o nosso carinho, o nosso respeito, a deputada federal Rosa Neide, pelos micro-ônibus que a Alta Floresta acabou de ganhar de presente, e a gente tem que agradecer as pessoas que ajudam o nosso município, independente de partido, siglas, nós temos que agradecer, é agradecendo que a gente conquista mais. Gostaria também, seu presidente, de estar falando... a respeito de uma... indicação que fizemos na parceria... Eu e o vereador Ailton... aonde... podemos dar um pouco mais... de beleza... e qualidade... para o nosso cemitério... aquele antipó que foi... comprado para colocar nas ruas... que não deu certo... eu acredito que no cemitério vai dar certo... que vai mantê-lo limpo... e lá não tem caminhão para ficar passando em cima e vai dar uma qualidade melhor. E futuramente, estamos pensando também, senhor presidente, de fazer uma iluminação também, lá dentro, para dar mais qualidade também. Então eu gostaria de falar com Vossa Excelência, senhor presidente, para depois da sessão, nos falar com o prefeito, juntamente com o vereador Ailton, para a gente, que aquilo também tem um prazo de validade, e pode acabar até perdendo. Então eu acho que Naquele lugar vai dar certo. Queria também, já o vereador Bernardo já falou da vinda do governador, aonde eu acredito que todos os vereadores e vereadoras vão acompanhar. A visita dele junto com o deputado federal Juarez, deputado estadual, líder do governo, deputado Gilmar, é sobre a saúde. Eles vão olhar o hospital regional e a ideia é que construir um hospital novo então acredito que eles vão olhar até uns terrenos, mas nós temos que aproveitar a vinda do governador a gente também fazer as nossas reivindicações. E temos muita coisa. Inclusive tem um projeto nosso que é da gestão passada aonde nós queríamos mudar o prédio do Siretran, que é uma rua morta, hoje não tem condições de você levar uma carreta para fazer uma vistoria e o novo lugar, o terreno que e podemos fazer o Ciretran um terreno amplo, um terreno que vai dar mais qualidade a quem precisa do serviço do Ciretran e também quem trabalha no Ciretran. E para o bairro, com certeza, o ganho é imenso. Então, nós vamos tentar também essa agenda com o governador, junto com os deputados, para ver se a gente resolve o problema do Ciretran. Queria também, seu presidente, agradecer solidariedade das pessoas vocês já viram várias vários grupos aí um pedido de uma ajuda para o um exame da pequena ágata e eu quero parabenizar todos que ajudaram o exame custa seis mil reais e através de vários grupos principalmente do hélio a turma do cinquentinha a enfermeira fátima já passou de 9 mil. Então, ser solidário é muito bom. Faz bem o coração da gente. Quero que ela faça esse exame e consiga resolver o problema dessa bactéria na medula óssea. Vamos rezar para isso. Agradecer a todos que ajudaram né? e torcer para que ela tenha êxito nesse exame e depois seja medicada. Queria também, senhor presidente, pedir que nós, para o ano que vem, nós vereadores, que temos os nossos deputados, que nós fizesse uma união, porque a gente pede uma emenda para fazer o bairro tal, o outro que é o outro bairro, que a gente unisse essas emendas destinadas à prefeitura municipal e depois esse dinheiro a gente conseguir fazer essas pavimentações. E às vezes vem 300 mil para um bairro, não dá para fazer nada. E se vem tudo junto no montante, o prefeito pode se organizar e vai finalizando os bairros, para não fazer um pedacinho aqui, um pedacinho ali, e fazer com mais, mais organização. Então nós temos os nossos deputados, nós temos os nossos deputados federais, estaduais, nós temos os nossos senadores. Então se a gente se unir, eu acredito que... Com todos os vereadores aqui, a gente consegue, para o ano que vem, mais de 10 milhões. E 10 milhões bem destinado, nós podemos praticamente resolver o problema de pavimentação. E acabar de vez com esse negócio de caminhão pipa, de bueira, de barro. Dar dignidade para as pessoas que moram nesses bairros que não têm pavimentação. Senhor presidente... Por enquanto é só isso, quero agradecer muito a Deus e como a gente começou o discurso na semana passada, lamentando percas, eu quero aqui também agradecer ontem o nosso amigo, companheiro Clay Júnior, venceu, saiu do hospital e está aí e que Deus possa devolver a saúde a ele. Porque o Clay ajuda muito levando o nome de Alta Floresta fora do nosso município, através das suas redes sociais, do seu site. Ele, como um bom jornalista. Senhor presidente, fiquem todos com Deus e meu muito obrigado. Sequência vereadora Eumarli. Bom dia. Nobres edis, vereadores, servidores da casa, público que nos assiste nas redes sociais, as mulheres em especial, jurídico da casa, executivo, secretário de Esportes, senhor Ney, o nosso carinho, o nosso respeito. Todos os servidores, todos aqueles e aquelas e nos assistem pelas mídias e o público aqui presente. Vereador Menin, as ações quando são partilhadas entre o Executivo e o Legislativo são ações que fortalecem o trabalho e trazem benefício para a população. Essa Casa, esse Parlamento, precisa de ações partilhadas, eficazes e dê a condição ao município de um crescimento social, político e econômico hoje nós temos nessa casa trabalhadores da educação que buscam permanecer no seu espaço justo e digno de direito o governo criou a escola militar, mas não criou condições para que ela se estabelecesse, inclusive com qualidade. Transferir responsabilidades, desalojar patrimônios históricos e culturais é a premissa do governo do Estado, através da SEDUC, uma escola com 44 anos, uma escola que tem uma luta, que tem uma história, que tem uma memória, inclusive viva. Uma escola que foi palco dessa casa em 2004, através da lei que deu a essa escola um terreno de fato, para que hoje ela estivesse lá construída, inclusive com condições e capacidade de atendimento. Não somos contrários à escola militar. Queremos apenas que essa escola tenha um espaço digno com condições de oferecer a essa demanda de alunos da escola militar capacidade de atendimento à demanda. Mas não é desalojando uma escola que nós construiremos um espaço inclusive de democracia. O centro de educação de jovens e adultos, seja que aqui tem trabalhadores que foram repentinamente retirados do seu espaço e foram levados e acolhidos pela escola Vitória Fulano da Riva. Hoje, essa mesma escola que perdeu o seu espaço Perde novamente o seu espaço. Vão para onde? Trabalhadores em readaptação por direito, vão para onde? Alunos da escola Ariosto da Riva, seja centro de educação de jovens e adultos, vão para onde? Alunos das salas de recursos, chamados alunos com necessidades especiais. Vão para onde? A escola Rui Barbosa não tem capacidade e nem infraestrutura de receber essa demanda. Senhor presidente, nobres edis, precisamos fazer a defesa de que o Estado... Através do seu projeto de criação de escolas cívicos militares, crie um processo de construção para a escola militar. Porque hoje a escola militar, infelizmente, atende em infraestrutura que também não tem condições de qualidade. Mas que cabe a nós, quinta-feira, na vinda do governador, dizer a ele que não se cobre um santo descobrindo outro. Respeito com os trabalhadores, respeito com a memória, respeito com a história. Quero solicitar ao legislativo e executivo que possam e que possamos juntos buscar uma estratégia de superação para esse problema. E que a Escola Vitória Furlane da Riva lá permaneça. Nem que para isso tenhamos que ocupar e ir para as ruas. Com todas as normas da biossegurança. Se nas ruas se constrói Vitórias, nos espaços escolares se constrói educação. Se a escola militar é por excelência... A educação pública também é por excelência, não é por imposição. Quero parabenizar cada vereador que tem feito das suas ações um mecanismo para contribuir com a população. Sou grata a cada um e a cada uma, e sou grata à deputada federal Rosa Neide, que em breve entregaremos um ônibus com toda a tecnologia para o atendimento, vereador Douglas e vereadora Leonice, da população que precisa de um transporte na área da saúde. Vitória Furlani da Riva, contem sempre comigo. Sintep, livre, democrático e de luta, professora Yumarli, vereadora, ser humano, estamos juntos e juntos seguiremos o nosso caminho de uma educação pública laica e de qualidade. Um abraço a cada um e a cada uma. Sequência, vereador já Esquiva. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, companheiros e companheiras. Bom dia, bom dia a todo o público presente. A você que está ouvindo a Rádio Câmara. Bom dia. É, gente. Eu vendo o Furlane aí, eu, essas faixas do Furlane, eu tava com o Marli, Tava comentando aqui, eu me emocionei. Não sei se todos que estão aqui por, com esses cartazes, estavam aqui em 2004 com eles, mas eu estava. É bem emocionante, eu tava na sexta série, eu vim andando do antigo Furlane, a gente veio aqui para votação, e eu lembro uma frase que a gente gritou bem forte, que era Judas. Alguém tava aqui? Nesse dia, e gritou Judas, lembra Judas? foi uma votação que a gente teve de um professor, né? Que é ex-diretor do Furlane, votou contra o nosso terreno. Eu, eu tenho algumas proezas no Furlane, boas e ruins. <risos> né, Daiane? Estudamos junto Cadê a Miriam? Eu vi a Miriam ali em Aguarinha. Olá! <risos> Joguei basquete pelo Furlane, fui campeão regional, cheguei uma final estadual, fui expulso. <risos> do Furlani, mas amém. E Furlani fez parte da minha vida, fez bastante parte da minha vida e da construção do meu caráter. Fui o primeiro aluno a ser expulso do, IF, do, do, do do integrado, mas amém. Hoje eu sou vereador e e Deus abençoe Tá gente, vamos lá, vamos falar sobre as ações é muita coisa que eu tenho para falar. Semana passada eu não estive presente, senhor presidente e demais companheiros, eu peço até perdão pela minha ausência. Eu estava em Cuiabá, e de lá eu trago muitas coisas, notícias boas. É, senhor secretário de esporte, Ney, que sempre me acolhe muito bem, me atende muito bem, o, eu tive uma confirmação com o deputado Ulisses Moraes, uma emenda para a gente fazer um evento esportivo isso final de outubro começo de novembro ele vai mandar uma emenda vou levar o projeto ao senhor mas pela nossa conversa tudo está em caminhando muito bem é, o deputado Faisal tem se comprometido também buscar nos ajudar tanto é que aí que está o problema por causa do por causa dessa votação né que ainda não tivemos Estamos com a certidão é, negativada. Ainda não caiu algumas emendas. Isso nos complica. Faisal entrou em contato. Já foi empeorada a emenda para 200 mil reais para saúde. Que será destinada à Associação Protetora Amamos os Animais. E já está uma polêmica isso. Mas isso é questão para outro dia. Ontem eu recebi ligação do José Medeiros deputado federal onde, é, senhor secretário ele está se disponibilizando uma emenda de 500 mil reais para a gente reformar o ginásio também já foi protocolada logo, logo estará esse dinheiro aqui será realidade para a construção ou para a reforma, perdão o Fagundes me ligou, senador Wellington Fagundes me ligou ontem também fiquei muito contente com a ligação dele a emenda de R$ 300 mil reais também já foi protocolada para a cultura. A Elisa Gomes ficou muito contente. Quero mandar um abraço à nossa secretária. É, deixa eu ver mais. O. Ufa! Esse final de semana eu estive. Eu e o presidente da CUFA, o Wilson Gaia, estivemos doando. 60 cartões de vale alimentações que representa atividade de uma cesta básica, no valor de 100 reais, passei o dia das mães, abençoando as mães, foi uma bênção. E quinta-feira agora vai cair mais 110 cartões e a gente vai estar tá beneficiando as pessoas é, que estão na necessidade. E está vindo ainda esse mês mais 1.800 cartões, então vamos estar tá buscando ajudar a população em geral. E a Cufa tem ganhado um espaço, eu fico muito contente. O hospital, hospital, ontem eu estive mais uma vez no hospital regional. Dessa vez eu nem vou falar do Covid. É, estive no hospital regional e teve uma... Dona Maria, ela teve um AVC. E infelizmente, é, eu acho muito revoltante isso. Olha lá, eu gosto de brigar, né? Infelizmente, parece que a gente vive ainda no, na época de garimpo aqui em Alta Floresta. Sabe quando a pessoa tinha uma fratura exposta, tinha que pegar um avião imediato e ir lá para Cuiabá, porque não tinha um hospital decente para cuidar. Aqui a gente ainda continua mendigando para deputados, para senadores, para pre... governador. Uma... Um leito. Um leito, porque alguém passou mal tem que ir para fora, porque o nosso hospital não veio recurso ainda. Eu espero com essa vinda do... desse governador fonfarrão. Para mim é um fonfarrão. Infelizmente a gente não tem outro nome bom para governador Mas, olha gente, a gente ficar elogiando o governador Para de elogiar esse cara, rapaz Esse cara é malandro, é... abre o olho que ele tá passando perna O cara em plena pandemia Gastando mais de um milhão em reforma de gabinete E as pessoas morrendo Ah não, é sacanagem um negócio desse Não tem como elogiar um cara desse não Não tem mesmo O cara comprou um milhão de ovo de páscoa para doar para funcionário e aqui a, a gente precisando de UTI, precisando de remédio, pontes caídas. Não, é muito falta de direcionamento para o nosso executivo no dinheiro. Então assim, não tem que elogiar ele não. Ele vai estar aqui presente, eu gostaria de ter a oportunidade de falar muita coisa e falar a verdade para ele. Porque olha, o nosso estado é rico, tem o maior PIB do Brasil e a gente está mendigando. Não, vamos melhorar esse hospital regional. Ele já passou de, de uma reforma, de um novo, eu espero que ele faça isso. Mas isso vai acontecer, essa promessa, e ano que vem é ano político, e ele vem como governador, então abre o olho. Não acredite em Ladainha, não. E aí, ó, mais uma vez, vai ter que encerrar quando eu começo a falar mal do cara, mas não é falar mal, é falar a verdade, que ali é... O vereador, sabe, seu não. tempo venceu. Ah, <risos> obrigado, presidente, tenha todos um bom dia, e a Escola Furlan estou presente, estou junto nessa briga. Vereadora Leonício Bom dia ao senhor presidente, bom dia aos demais vereadores, minha colega e o Marli. É, quero dar o meu bom dia aos demais que se encontram, os parabéns ao pessoal do Furlane, sejam bem-vindos pela atitude de ter tomado, né? Quero dizer a vocês que só é formado é, o doutor, todas as áreas é por causa da educação, né? Eu dou os parabéns para vocês, põe à disposição o meu gabinete. É, venho aqui hoje também dar os parabéns ao Carlos Nilvan, da Secretaria de Saúde, os demais funcionários que têm prestado um bom trabalho. Eh, quero falar para o pessoal do Boa Esperança, né? meu Boa Esperança, que eu sou apaixonada, o pessoal do posto. Acabei de vir da Secretaria de Saúde, onde eu e o vereador Naldo encaminhamos uma documentação para a Secretaria sobre a cobertura, que quando é sol, é sol, quando é chuva, é chuva. E logo, logo, logo, já foi aprovado, o nosso povo já vai estar tá livre de chuva e de sol, se Deus quiser. Mas também venho aqui, eu não gostaria de chegar a esse ponto, mas se tem que falar, chegou nos limites. É, eu gostaria de pedir é, para a doutora Sabrina. É, Para ela ter um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de atenção, eu estou tendo várias reclamações do posto do Jardim das Flores. Quando eu venho falar, porque já estou nos meus limites, e tenho várias reclamações, se ela quiser me procurar, meu gabinete vai estar tá à disposição, está é, acontecendo sobre os atendimentos ontem uma senhora de 75 anos ela não foi ela era nove para ser atendida e que os funcionários tenham um pouco mais de carinho eu tive que ligar na secretaria a família também para que a senhora fosse atendida então isso não pode acontecer também há uns dias atrás tive reclamação que ela não quis atender também paciente. Se eu não tivesse prova, eu não estaria falando na tribuna. Então, assim, eu gostaria muito que a doutora Sabrina, ela é concursada, sei que ela deve ter também é os motivos dela, mas atenda a população com carinho, porque o povo já está desprezado, já está numa situação dessas doenças, temos poucos médicos, então... Os médicos que tiver, sei que estão sobrecarregados também, mas vamos atender a população com carinho. Eles merecem, já está difícil. O Boa Esperança, nós estamos sem médico. Vou chamar aí o secretário. Entendo a, a situação, mas vamos olhar com jeitinho, secretário. Nem que seja uma vez por semana. Uma troca de funcionário, joga para lá, joga para cá. Entrou uma pessoa para coordená-la para nós, logo em seguida ela saiu. Era uma enfermeira boa também, não conheço ela, mas tive várias eh, eh, elogios sobre ela. Então eu peço para o secretário olhar com carinho, entendo a nossa situação que nós estamos vivendo, que é pouco médico, poucos enfermagem, mas vamos olhar o lado da saúde, porque não está fácil para a população. Então, eu venho aqui pedir desculpa a você, doutora Sabrina, mas atenda mais com carinho o nosso povo, com mais amor. Nós dizer não é uma coisa, mas tratar com carinho é outra. Tratar com mais paciência. Tem várias reclamações que a senhora fala alto com os pacientes também. Então, vamos lá, doutora Sabrina, e os demais médicos também. que eu dou os parabéns, porque a situação não está fácil para a alta floresta. Deixo o meu abraço a todos e sejam bem-vindos a todos que estão presentes aqui e fiquem todo mundo com Deus. A sequência, vereador Claudinei. Bom dia, bom dia a todos, meus amigos vereadores, as duas vereadoras presentes. Público presente, agradecer a presença do meu amigo Ademir Cordeiro, professor Dagmar, meu amigo Ney. Temos muita luta, viu, Ney, com relação ao esporte. Graças a Deus as coisas com muita fé vão acontecer. Dagmar, com relação à situação da causa da escola Fulano da Riva, seu presidente, eu acho que o governo já precisa tomar uma decisão com relação a isso. Há tempos atrás a gente estava com esse mesmo sofrimento com relação à Escola Jardim das Flores. Lutaram, lutaram, conseguiu, não deu certo. A escola militar continua ali anexa ao, ao ginásio de esporte. Realmente o espaço é pequeno, a escola cresceu. Mas também a gente tem que entender que o Furlan da Riva é uma escola pioneira no nosso município. Tem sua tradição. Tem deixado o seu legado com a educação em alta floresta. Boa parte de nós aqui, tenho certeza, que passou por lá. E não é justo também uma escola que hoje, professor Ilmar, atende o EJA. Estou solidário a você nessa causa. Seu presidente, eu não sei se já tem agenda com o governador, mas eu acho que o momento dessa vinda dele aqui, a gente precisa agendar isso, essa casa precisa tomar a frente para a gente ter uma solução para isso e dar tranquilidade para essas pessoas. São servidores que estão há muito tempo ali, muito tempo trabalhando, alunos que são localizados aqui no centro. Como que se vai deslocar, vereador, lá para a cidade Alta? A gente sabe o caos que é o nosso transporte público no município. Vamos tirar essas crianças do centro e mandar lá para cima? Eu acho que a gente precisa, assim, tomar a frente disso aí, nós, do Legislativo. E junto com esse pessoal, junto com a escola, o governo tem que dar uma solução. Não que não queremos a escola militar em Alta Floresta. Muito pelo contrário. É uma escola conceituada, tem seu IDEP no nível alto, mas precisa ter o seu lugar próprio. Não é dessa forma que vai resolver. Como a vereadora disse, nós vamos cobrir um santo e descobrir o outro? Vamos ficar até quando com isso? Eu sei o que passou a comunidade Jardim das Flores. Sofrimento que foi para chegar numa decisão. Agora, de novo, Furlan da Riva. Depois, outra situação. Então, eu acho que a gente precisa aproveitar a vinda do governador aqui, e dar um checkmate nele e tomar uma decisão com relação a isso. Já está indo muito longe essa situação. Os vereadores indagaram com relação, o vereador Naldo, atendimento da engenharia da prefeitura. Ontem estava aí o presidente, já passamos a situação para o prefeito. A gente acredita que vai melhorar. Vamos fazer uma reunião da base dos vereadores e dos vereadores do município junto com o prefeito. E eu queria que vocês anotassem o que é que está acontecendo, o Douglas tem situação, todo mundo tem, para a gente poder espanar isso aí e deixar a coisa fluir da melhor forma possível para a gente poder trabalhar com mais tranquilidade. O Bernardo falou com relação ao caminhão-pipa, já houve a licitação, está no aguardo da assinatura do contrato da empresa e a prefeitura. A gente quer crer que com 10 dias já vai estar tá trabalhando, até porque os bairros já estão sendo patrolados, panorama já foi, então agora a poeira vem e a gente quer que já comece logo isso aí, para a gente não sofrer como sofreu das outras vezes, com a demora por conta disso. Com relação ao evento que teve do Ser Família Emergencial, é um evento da Secretaria de Assistência Social do município. Está de parabéns a nossa secretária Marinei, muito bem organizado. Por conta da pandemia e tudo mais, não parecia que o um local daquele tinha tanta gente aguardando, com tanta organização, os protocolos de higiene. Então, assim, está de parabéns à secretária pela ação que foi feita. Com relação à certidão, nós estamos sem certidão no município com relação a receber recursos. Agora há pouco o vereador Menin relatou uma situação já estão querendo depositar outra parcela do asfalto do bairro Boa Nova 2, o município está impedido de receber, porque não está com a sua certidão plena. O que está segurando é aquela relação daquele projeto do IPREAF, da, da líquida tributária dos servidores, a gente precisa decidir sobre isso aí. O município já está travado com relação a isso. Tem uma vinda do governador, tem alguma coisa para chegar, não pode receber, porque estamos sem certidão. Então eu acho que a gente precisa, aí, seu presidente, marcar uma extraordinária para a gente votar esse projeto. E quem está perdendo agora é o município. Se não teve acordo lá das duas partes, acho que agora o prefeito toma, prefe, precisa tomar uma decisão. E com relação à visita do governador, eu acho que vem para falar do hospital, da saúde, mas nós não podemos deixar de aproveitar a oportunidade. É a primeira vez que o governador Mauro Mendes vem em alta floresta, nós temos muita demanda aqui, acho que cada vereador na sua área tem sua demanda. Agora, mais a situação da escola Fulano da Riva. Eu acho que a gente precisa sair daqui com essa resposta dele, viu, vereadora? Vou marcar essa, essa agenda e vamos levar esse pessoal, de preferência na escola, né? para ver se a gente consegue dar um basta nesse sofrimento, que já está já tá longe demais. Deixo claro, não que não queremos a escola militar, mas ela precisa ter estrutura própria dela, como disse a vereadora. Não dá para a gente ficar cada 90 dias num sofrimento desse. Esse é meu depoimento, senhor presidente. Senhoras e senhores, vereadores, é... quero agradecer a presença do nosso secretário Ney, também, em tempo, e prestando atenção no discurso de todos, é principalmente com relação à escola Fulano da Riva. Se não me falha a memória, vereador de Marley, o Estado tem terreno para construir escola. De frente ao cemitério, existe uma área grande do, do, do, do, do, do, do governo do Estado, que é da Seduc. Né? E se eu não me engano também, depois nós vamos verificar, o Tito me lembrou aqui, que existe, talvez acho que foi feita uma, uma mudança de uma, uma transferência, no Almeida Prado também parece que existe um terreno doado para o Seja. Vamos, vamos, depois da sessão o Tito vai levantar para nós. Então, não tá difícil de resolver. Terreno do Estado tem. É só o Estado construir. Né? Então a gente depois da sessão a gente conversa, tá? Eu vou o Tito vai fazer esse levantamento para nós e e aí a gente é, define esse assunto. E pode ter certeza, e a escola Fulano da Riva ela está no, no na vida e na alma de todos nós altaflorestenses que viveu chegou aqui na época de 70 e viveu até, uma, e vive até hoje nos, né, nos momentos Bernardo estudou lá Bernardinho? Fulano da Riva? é toda, pode ir então a gente precisa realmente é, cuidar com carinho foi a primeira escola do município então a gente tem que ter o respeito Senhor presidente, nós estávamos lá em Cuiabá, na Seduc, juntamente com a secretária Neia, e na época foi levantado sobre isso, sobre os terrenos, e a questão do, da escola Jardim das Flores ficou definido, que ia ser nessa escola nova, e que o governo ia construir. Aí falaram até do Furlano da Riva, de pegar a sede já pronta, e a própria secretária, Neia, falou assim, eu acredito que no Furlan não vai dar certo. Porque é uma, uma escola tradicional e que tem que ser respeitada. Então isso já foi passado até para o comando do Corpo de Bombeiros na época. E ele ainda falou para nós, né, presidente? O negócio não é... eu quero resolver. Eu não quero criar problema. Mas eu quero. E eu acredito que a melhor coisa é a gente falar com o governador mesmo e fazer o projeto do jeito que o militar quer porque senão depois vão começar a fazer puxadinha. Então nós vamos deixar o Furlane do jeito que o Furlane está, se puder ajudar até melhorar o Furlane e continuar o Furlane, e fazer sim a escola militar. Obrigado. Senhor. Ok. É, com, relação... com relação à Secretaria de Obras, quero parabenizar o nosso secretário Roberto Patel, e dizer que já foi recuperado mais de... Aproximadamente 200 km de estrada, né? tanto a primeira norte como a segunda norte. É. 325, uma parte dela. A sentido pista do cabeça tem uma máquina lá, uma patrol, está trabalhando lá. É. Tem. É, na terceira leste, quarta leste, as duas travessias foram recuperadas. E... As coisas estão tá caminhando e andando, né? Estão recuperando máquinas. Eu tenho certeza que vai. É, alinhar as coisas o mais rápido possível. Quero parabenizar a deputada Rosa Neide pela emenda aqui do ônibus para a saúde. E é isso que a gente precisa, né? A gente faz um trabalho para o nosso deputado e a gente... A única coisa que nós queremos é que eles contribuam com o município. E assim vai indo... É a política nossa tá para ser pago aí por esses dias, quase um milhão de emenda do deputado Neninho também. Mas nós precisamos resolver a, é a questão da certidão com relação a esse projeto. É, tem mais emendas para receber. O Menin, Menin tinha falado para mim que o governo ia colocar mais um milhão de reais no Boa Nova, mas em virtude da falta da certidão, é, não colocou. Essa discussão desse projeto veio desde, desde o ano passado. Eu acho que chegou no limite. A gente precisa resolver. Depois nós vamos buscar outra alternativa. E Não pode é o município ficar no prejuízo. Né? Daqui a pouco a gente não consegue receber verba nem do governo federal. Já não está conseguindo, nem do governo federal, nem do estadual. Então nós precisamos realmente é, resolver esse problema. Passamos a ordem do dia. Solicito ao senhor secretário a leitura do requerimento 018/2021. Requerimento número 018/2021, o assunto requer o encaminhamento do presidente do presente expediente ao chefe do poder executivo municipal, prefeito Valdemar Gamba, para que, através do departamento responsável, determine o envio dos registros ou planilha da medição periódica da obra em execução junto à Unidade Básica de Saúde, UBS, professor Jones Lúcia Baca, dos Santos, localizado na Avenida Perimetral São Domingos, bairro Boa Nova 2, constando data, descrição dos serviços executados, as respectivas unidades da medida, quantidades aferidas, pagamentos efetuados e respectivas datas, registro fotográfico e possíveis ocorrências. Para apreciação, na eventualidade de as informações solicitadas não serem fornecidas, requer ainda que seja apontada a razão da negativa. Autoria, vereador Reginaldo Luiz da Silva. Requerimento 018, em discussão. Em votação, quem estiver de acordo permaneça como está, quem for contrário que se levante. Requerimento 018, aprovado. Senhores vereadores, nos termos do regimento interno, convoco os senhores vereadores para uma sessão extraordinária amanhã às 11 horas, com a finalidade da discussão dos projetos de lei 2100 e 2101, de iniciativa do Poder Executivo, com o pedido de transmissão de urgência especial. Peço à Secretaria que providencie os envios de cópia aos senhores vereadores e à Secretaria Jurídica. Comunico aos senhores vereadores que a ata dessa sessão será redigida e deliberada conforme disposição regimental. Não havendo mais nada a se tratar, agradecendo a proteção de Deus e a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.